Salve! Sou Marco Chierini e hoje eu vou falar com vocês algo que normalmente faz com que as pessoas se distanciem. Eu sempre falo sobre pensamentos. Como é que os pensamentos podem influenciar na nossa psicologia, como é que influenciam no nosso dia a dia, como é que pode gerar problemas em relação ao relacionamento com outras pessoas. E um dos grandes problemas relacionados a isso é que muitas vezes pensamentos externos Pensamentos que não nos pertencem, que são, vamos dizer assim, pensamentos que já estão espalhados no mundo há muito tempo, mas que por algum motivo, ou por a gente estar desatento, ou por a gente ter falta de conhecimento ou desatenção, a gente permite que esses pensamentos invadam a nossa mente e aí promovem grandes estragos. E uma, a maior parte desses pensamentos, muitas vezes, eles causam separatismos. Eu já falei em outros vídeos que tudo é energia. Não é uma questão de você acreditar em mim ou não, é questão física. Tudo hum. é energia. É só uma questão de como a gente a percebe. A gente pode perceber através de ondas, a gente pode perceber através dos movimentos moleculares. Existem N formas de a gente observar essa energia. Só que umas são vistas aos olhos, nos, e outras pela nossa inteligência, pelos nossos sentidos ou pelas experimentações científicas físicas já realizadas. O que acontece é que, Todos nós fazemos parte de um todo, só que muitas vezes esses pensamentos que a gente deixa entrar na nossa mente, fazem com que a gente observe o outro e a gente já começa a fazer o quê? Uma crítica. A gente já observa o outro, já começa a olhar para o externo e já começa a avaliar se aquela pessoa é boa, se é má, se ela tem bons valores, se ela não tem bons valores, e muitas vezes a gente nem conhece a pessoa. Só pela observação a gente começa já a já criar um determinado julgamento. E aí vem uma pergunta que eu faço para você. E essa pergunta é baseada em observações que eu já fiz também comigo. Quando você deixa essas vozes começarem a julgar o outro, essas vozes é porque é uma forma de você pensar de si próprio ou porque ao observar o outro você está vendo que ele está tendo uma conduta equivocada? Porque uma coisa é a gente julgar sem conhecer a pessoa ou baseado em que já falaram sobre aquela pessoa. Muitas vezes, quando a pessoa está sendo observada por outros, a manifestação do pensamento é baseada muito no que acontece dentro do nosso interno. Por isso é fácil a gente observar determinadas deficiências nas pessoas, porque normalmente a gente tem, em parte, essas deficiências dentro da gente. Da mesma forma que as virtudes a gente pode observar no outro, porque a gente também tem essas virtudes em algum grau dentro de nós mas muitas vezes a gente se deixa levar pelos comentários de terceiro. Então a gente pode não estar presente numa situação, mas por algum motivo, alguém faz algum julgamento, às vezes sem critério nenhum, sem validação nenhuma, a gente ouve e muitas vezes acolhe. Quer ver uma prova disso? Quantas vezes você já recebeu uma corrente no seu e-mail, no seu WhatsApp, você achou que era verdade, passou para frente, passou uma semana, passou um mês você descobre que aquilo era mentira. Pois é, por quê? Porque a fonte de onde veio o comentário era de alguém que você acreditava, que você tinha certeza que seria idônea. E essa pessoa também acreditou na outra pessoa que passou para ela, e na outra, e na outra. Ou seja, foi feita uma corrente, essa corrente começou com um pensamento que a princípio deveria ser de bem, e no final era um pensamento de mal, alguém utilizando algum tipo de pensamento para vaidade ou para algum outro objetivo escuso e várias pessoas de bem passaram aquele, aquela mensagem equivocada para milhares, milhões de pessoas. Então, se isso acontece na internet, se isso acontece com os meios digitais, é claro que acontece no dia a dia, quando a gente fala com os nossos colegas, quando a gente fala com os nossos amigos. Então é importante, quando a gente faça um julgamento ou receba um julgamento de terceiros, Primeiro, a gente avaliar. Avaliar pelos nossos próprios valores, pelos nossos próprios conhecimentos e por aquilo que a gente tem de importante, que é o sentimento. Porque muitas vezes as pessoas também erram e nós também erramos. É uma questão simples. No trânsito a gente vê isso. Quantas vezes alguém corta a gente e depois sem querer a gente também corta alguém. Existem pontos cegos quando a gente dirige e na vida também existem pontos cegos. Por isso é necessário a gente ter pessoas sejam amigas, é bom a gente ter familiares, é bom a gente estar do lado de pessoas com um bom coração, com uma, uma boa inteligência para nos proporcionar justamente os elementos necessários para que a gente possa crescer como ser humano, como espírito. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, assine o canal, curta o vídeo, deixe seu comentário e se você entende que esse vídeo tem uma mensagem de bem que possa ajudar outras pessoas, compartilhe. Afinal de contas, está na hora da gente fazer a transformação na nossa realidade interna, depois na realidade das pessoas que a gente ama e, é claro, na construção de um mundo que seja muito melhor. Forte abraço e até o próximo vídeo.